se você está falhando ao lidar com suas pressões e responsabilidades que não mais são vistas como um desafio, mas sim como um fardo, sinto lhe informar, mas essa visão pessimista de mundo só irá te atrapalhar e influenciar cada vez mais a sua vida, fazendo com que você desista das coisas, ou mesmo que você perca o brilho do que antes te alegrava. Por isso, se quer entender mais sobre quais são os 7 sinais que indicam o seu declínio, fique comigo até o final desse vídeo, que eu já te conto. E, aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, o que está esperando, se inscreva aí. Afinal de contas, ajuda demais o meu trabalho. E sem mais demora, vamos direto ao que interessa. O primeiro sinal, que indica um erro miserável por sua parte, tem a ver com a overdose de informações que você consome a todo instante se tornando escravo de coisas que outros indivíduos postam, te fazendo ter uma falsa sensação de sucesso e alegria alheia, isso dado que, na verdade, esses mesmos indivíduos que vivem suas vidas em função da quantidade de número de seguidores das suas redes sociais, em grande parte, vivem uma vida cheia de tribulações, brigas e discussões, e você aí cobiçando a falsa alegria e felicidade alheia. E adivinha só, o efeito colateral que isso te traz é de sempre estar pensando que a alegria está naquilo que você ainda não tem e a dependência por altas cargas para que cada vez mais se satisfaça te faz ficar na mesma proporção mais deprimido. Pois você vê o exagero de alguns indivíduos que são socialmente privilegiados enquanto a sua realidade é completamente diferente daquilo. E cara, existem muitas pessoas que vão tentar te vender uma versão completamente errada do que vai te fazer feliz e do que é ter sucesso na vida. Sério, de todo tipo mesmo. Pois estão muito interessados no seu dinheiro, usando todos os tipos de arte e manha para conseguirem o que querem. Portanto, reavalie o que você considera sucesso e felicidade. O segundo sinal é sobre a sua falta de paciência. Pois me diga, qual o sentido de entrar em discussões e arrumar conflitos por não ter a paciência de ouvir? E aqui estamos a um passo do abismo, pois enquanto uns precisam ouvir, outros somente fingir que estão ouvindo. Porque de fato, se você é um cara que erra constantemente em suas condutas, e chega uma pessoa que deseja te aconselhar para o seu bem, sem nenhuma ignorância, falta de respeito ou superioridade contigo, isso é, só porque ela se importa verdadeiramente contigo e você faz pouco caso do que ela está te falando ou mesmo discorda, discute e se comporta igual uma criança mimada, cara, está na hora de você crescer e melhorar nas suas atitudes. Mas agora se você se encaixa no segundo exemplo, de fingir ouvir é porque a outra parte é ignorante o suficiente para não reconhecer de que está errado em algo e ter a paciência de fingir ouvir. Até mesmo uma bronca por parte desse indivíduo te livra do sentimento de raiva, e ódio que é criado por alguém nesses casos. Enfim, reconheça onde você se encaixa e faça o correto. O terceiro sinal é sobre o seu nervosismo excessivo. Isso te coloca sempre em desvantagem quando o assunto é referente a qualidades de um ser, pois as pessoas sempre vão lembrar de ti como aquele cara esquentadinho que se irrita muito facilmente. Enfim, até certo ponto, Demonstrar que ficou nervoso com uma brincadeira sem graça, de modo pessoal e particular com a outra pessoa, evita constrangimentos na frente de uma plateia. Mas agora quando o nervosismo passa a ser o seu único humor o dia todo, pois desse modo você sente que a sua vontade é acatada mais facilmente, mas sempre agindo de forma arrogante e com superioridade aos outros, saiba que você apenas está se prejudicando pois se tem algo que você pode ter certeza, é que onde há medo, não há respeito. O quarto sinal é sobre a sua desatenção, pois ao não perceber o que está acontecendo à sua volta, você perde o momento dos quais seriam prazerosos, ou talvez essa atitude só te faça ser mesmo mais uma piada, em que você nem sequer percebe a zoação dos outros indivíduos contigo, porque é desatento demais. E não só isso, como várias outras coisas que a desatenção te causa. Então caso perceba que está sendo desatento, volte agora para a realidade e não se permita repetir esse tipo de atitude por toda uma vida. O quinto sinal é sobre a sua falta de ação, assumindo o papel antagônico de sua vida, em que o ator principal da peça é um cara sem graça, sem pensamento próprio, e de modo que até mesmo se pareça mais com um sonâmbulo, de tão incapaz que é. E o que eu tenho a te dizer aqui, é se a sua falta de ação foi por algum tipo de medo que você tenha, como medo de ser julgado, de fazendo se sentir incapaz de algo, procure se compreender e ser forte o suficiente para superar isso, pois uma vida desperdiçada com essa conduta pessimista dá o mesmo trabalho, de uma vida de sucesso e com grandes realizações. O sexto sinal é sobre ter uma mente vazia, de perceber que não consegue conversar sobre algo, pois não tem nenhuma propriedade para falar sobre. E cara, se você no mínimo não está em constante aprendizado, está sendo mais estático com as coisas que já aprendeu, saiba que essa atitude está fazendo com que a sua vida ande para trás literalmente já que no mundo de hoje, as coisas estão em constante mudança, e não aperfeiçoar os seus pensamentos, reflexões e aprendizados, dando forma a eles para se encaixarem às novas situações, é um erro grave que te custará a perda de muitas oportunidades. E o sétimo e último sinal é sobre os seus pensamentos, pelo motivo de que uma mente cheia de pensamentos embaralhados não consegue dar forma a um raciocínio lógico e equilibrado e até mesmo uma mente cheia de pensamentos, só que negativos só vão te fazer alimentar a dúvida de si e coisas que não te levarão para o próximo nível. Por fim, a melhor maneira de lidar com o excesso de pensamentos é praticar a calma, seja lendo o livro ou somente ouvindo o silêncio da noite. E bom, Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, e se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.